tá uma grande dificuldade tá hotmart entrar na minha conta cara esse é um termo muito mais buscado aqui no google tá então com essa relevância eu achei incrível bem importante eu criar esse conteúdo para você tá de fato é para quem tem dificuldade de poder acessar a hotmart e também acessar os cursos né que vocês compram hoje dentro da hotmart beleza então esse vídeo é para te agregar para te acrescentar e te ajudar a você Quebrar essa dificuldade, beleza, galera. Se você já gostou desse vídeo, já peço para você clicar aqui abaixo, se inscrever no meu canal, deixar seu like, ok? Ativar as notificações. Isso é bem importante, porque para você ser notificado quando meus vídeos for lançado aqui no canal, beleza. E se você tiver sugestões, ideias de vídeo, deixa aqui abaixo desse vídeo, porque eu vou criar conteúdo para você para quebrar tirar todas as suas dúvidas, sacou? Então, galera, vamos lá para nossa acho que é o conteúdo mais de prática que eu quero entregar para você que eu vou explicar aqui então tá? vamos quebrar essa objeção de bom estamos aqui dentro né aqui é a porta de entrada da hotmart beleza se você já fez o seu cadastro tá tá tudo certo tá tudo ok tá bom mas caso que você não fez esse teu cadastro e você quer aprender como fazer cara deixa aqui na playlist aqui abaixo tá Tá aqui ó é, na, aqui no canal tá só você clicar acessar aqui a playlist ok e pode estar tá revendo esse conteúdo que eu deixei para você tanto como cadastrar né é, fazer o seu cadastro usando o computador como você utilizando o teu celular beleza então como já está aqui já eu já estou aqui na, na porta né de entrada da hotmart beleza você entrar no teu navegador do google cara tudo já vai estar tá salvo tá o meu que já fica tudo salvo já tudo que eu faço já fica tudo já no, no, meu, no meu próprio navegador tudo certinho tá eu vou você clicar aqui na hotmart aqui ó né é app barra né vcl ok hotmart.com barra login. Então, ó, cara, você já vai acessar essa aqui, tá? Ó, eu só eu vou só carregar aqui para você ver, tá? Ó, beleza, já vai aparecer para mim aqui já certinho. Ó, eu só carreguei a página só para você ver, tá? O conceito disso aqui, beleza, ó, tá vendo? Ó? Vai aparecer para você já tudo salvo. Então, aqui não tem mistério, não tem é, conversa, não tá? Aqui, é bem simples o processo, tá bom? Já vai aparecer para você. já o o teu e-mail aqui já certinho tá com o teu login sem aqui tá bom se você tiver alguma dificuldade você, você vai quebrar agora né aqui é isso o processo beleza você vai clicar aqui em entrar tá só para mostrar para vocês porque muita gente é quando vai criar a tua conta tá é não salva os dados por algum motivo isso é bem importante você já, já salvo tá no navegador teus dados por quê porque quando você for acessar na porta aqui de entrada do do da hotmart Ok, você já vai acessar automaticamente assim, ó, desse formato que eu fiz, tá? Então, não, não tem que ficar digitando senha, tá? Eu vou ter que estar tá digitando e-mail para acessar a conta, beleza? Mas caso, ó, vamos, vamos sair de novo aqui, tá? Vamos mostrar para você bem detalhadamente para você. Ó, eu vou sair aqui da conta, vou clicar aqui, ó, perfil que eu vou clicar em sair, tá? Mas caso que você chegue aqui, tá? E você esqueceu a tua senha, ok? Esqueceu teu login aqui. Cara, é bem simples o processo, tá? Você vai clicar aqui, ó. É, esqueci senha, ó. Esqueci minha senha, tá? Você vai clicar aqui, tá? Esqueci minha senha. Clicou aqui, tá? Ele vai pedir para você inserir teu e-mail, ok? E ele vai, com certeza, ele vai mandar alguma, né, confirmação pro teu e-mail, tá? Aqui, ó, tá? Ele vai te mandar aqui uma confirmação pro teu e-mail, tá? Ao você receber essa confirmação aqui, tá? Na caixa de entrada, você pode estar verificando aqui nos spams tá, eu tenho um e-mail aqui, ok? Você pode estar olhando aqui nos spans, por exemplo, tá? E você vai procurar, tá? Caso que ele não esteja aqui nos spans, você sempre olha aqui, tá? Aqui, ó, vou colocar aqui todos os e-mails. Você pode estar acessando por aqui também, tá? Você pode, é, vamos clicar aqui, ó, na caixa de entrada, tá? Você pode olhar aqui na aba aqui atualizações, já, por exemplo, ó, na aba aqui, atualizações, você pode procurar, ok? que é, a Hotmart vai mandar para você uma confirmação. Você vai só clicar nessa confirmação sem nenhum, sem nenhum dano nenhum, sem nenhum erro, sem nenhum problema de nada, ok? Você vai clicar e no que você clicar você já vai acessar, né? De forma automática aqui já, a Hotmart, tá? Porque ele só quer que você confirme é, o teu e-mail, tá bom? Você entendeu? Você quebrou essa, essa objeção? Beleza? É bem simples o processo, tá? E hoje outro ponto que eu vejo bastante que a galera está com dificuldade de poder acessar os cursos que compraram, né? Com a hotmart, comprar de alguns produtores aí na internet, tá? E que tá, é, tem a, a, a que tem a hotmart, ok? Como plataforma de acesso, ok? Então aqui você vai clicar aqui. Você vai vir aqui, ó, para você ter acesso até os treinamentos, teus cursos, tá? Os métodos que tu comprou. Então você vai vir aqui, ó. É bem simples o processo, tá? Ó? Você vai vir bem aqui, ó. ó. Você vai vir, vir essa abinha aqui, tá? Aqui em cima, aqui, ó, tá? Você vai vir, só clicar aqui automaticamente já vai aparecer para você. Tá? Já vai aparecer para você aqui de forma automática. Tá? Essa abinha aqui. Aqui no lado esquerdo. Tá? E você vai procurar aqui, ó. Vamos procurar aqui. É... Cadê minhas compras aqui? Aqui embaixo, ó, Vamos procurar aqui minhas compras aqui embaixo. Vamos clicar. Ok? Aqui vai estar tuas compras aqui que tu fez. Cursos e... Cursos e... -books. Certo, vamos esperar carregar. Olha só, olha só, começou a aparecer é, aqui. É, aqui são os meus treinamentos que eu comprei, tá? Então você vai entrar naquela abinha compras lá. Não tem mistério, não tem segredo, tá? Acesso a teus a teus treinamentos que tu comprou. Beleza, todos eles, beleza? E mais alguns ainda aqui que é que, que você pode estar recebendo, né, direto da Hotmart, beleza? Como esse daqui de baixo, tá? Então, todos os, os, teus, os seus treinamentos, tá? Você vai estar tendo acesso a eles aqui, de forma bem tranquila, tá bom? Aqui foi para quebrar mesmo é, essa objeção, tá? De muitas pessoas que estão começando agora, tá? Que tem dificuldade de poder acessar a tua própria conta e também é, a parte, né, dos teus cursos, tá? Muita gente quer acessar, ok? Através do login e... É, aqui foi para agregar, foi para ajudar, beleza? Aqui foi para agregar para vocês, ok? Para te ajudar a você acessar com mais estria, com mais uma clareza, tá? Com mais um entendimento, um conhecimento a mais. Para não pecar mais, beleza? Para você não é, ficar mais aqui voando, tá? Com dificuldade, beleza? Então, ó, tá aqui todo o treinamento, todo o método, tá? E-book, é tá? É, tá outros produtos que eu comprei, tá? Então... É assim que a gente faz para estar tá acessando aqui os nossos produtos, tá bom? Na plataforma aqui da Hotmart, beleza? Pessoal, se você já gostou deste vídeo, deste conteúdo, já peço que você já... Cara, deixa aqui o um like aqui embaixo, aqui. deixa seu comentário, ok? Se você gostou, então vai ser bem importante, deixa o um like, isso é bem legal para mim, beleza? Então, o vídeo de hoje foi isso aqui, Eu espero que você tenha gostado. E fique com um Deus, um forte abraço e até o um próximo vídeo!